Aqui ó, a Rita, o Reginaldo, o Márcio, Pedro e Cícero Nós estamos aqui visitando a, a Mogiana, é... Cristais Paulista, e contando história E Muito bom! O Márcio, você chegou na hora certinho, viu? Falar um pouco da sua cidade Bem, Cristais é uma cidade muito bela, a gente sempre preserva muito por ela. É, e nós vivenciamos um período aqui agora em que nós estamos fazendo a preservação da nossa história. Que é um período que assim, já vem de longa data. Nós começamos com um trabalho bem bacana com relação à aquisição de arquivos históricos do município desde 1996. Né? Em 2005, nós fundamos o Museu Histórico Municipal com um departamento que é uma parte bastante importante, que é o Arquivo Histórico Municipal, que recebeu o nome da Nair mendonça Ribeiro Salomão. Né? É, e o nosso objetivo é pesquisar a história de cristais, é fazer essa história chegar aí pelos séculos afora. Né? Nós precisamos estar dando, uma carga de materialidade histórica para a juventude do futuro, para que eles possam entender perfeitamente de onde é que eles vieram e por é que aqui estão. Né? Você está falando aqui, eu estou olhando aqui e estou percebendo. Essas histórias nossas hoje tem pernas, né? isso anda igual. Né? Sim, igual. Vai lá para Espanha, Portugal. É, o que é, nós fazemos aqui na verdade hoje, é que nós a criamos. facilidade. É que nós criamos um centro de pesquisa que hoje ele favorece uma classe estudantil. Faz todo o favorecimento de uma sociedade, de um pequeno local que hoje sabe retratar muito bem e tem a possibilidade de buscar nos nossos acervos a sua historicidade. E é isso que nós preservamos aqui, é isso que nós fazemos aqui e é por isso que nós fazemos. Para que cada cidadão, ou daqui, ou que seja interessado nessa localidade, tenha a possibilidade de vir buscar todo o conhecimento, todo conhecimento histórico anterior. E isso. trazer aqui pessoas para registrar Porque os agentes Sim. da história Aqui está a Rita né? Ela é uma peça importantíssima Exatamente né? A família Prado em Cristais É uma família bastante importante Dada que ela, vi, é assim, ela vigora Do princípio inicial Da nossa cidade é, se, não, se a história não tiver Nenhuma controvérsia A família foi trazida para cá Através do Alexandre de Vilela de Andrade Ele era o contador da família então, como eles tinham algumas propriedades nessa região, o Antônio Prado vem como contador dessa família para cá, né, para cuidar desse patrimônio dos Alexandre Filhala de Andrade. É, e aqui ele permaneceu durante muitos anos. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que nós estamos numa fase de historiografar as personalidades históricas do município. E se a família Prado tiver alguma documentação, é, alguma fotografia, é, algum registro que possibilite fazer a historiografia do Antônio Prado para o um município, que nós não temos ainda, nós conhecemos muito pouco da historicidade do senhor Antônio Prado aqui, Fica em convite para vocês doarem para nós aqui. É anterior a ele fazer chegar aqui, né? anterior é. a família chegar aqui. É isso, é, do nascimento é. dele, quando nasceu, quem foi Antônio Prado, o que ele fazia verdadeiramente, o que ele tem é. fazer aqui, cartas, é. registro de trabalho. Tudo nós conhecemos ele, ele na, na, na venda, que era, que era né, isso, é, isso. É, é, aquelas histórias em que a nossa população conta. Nós estamos ainda assim, na história oral, e se três, quatro pessoas dizem o mesmo fato, a probabilidade dela ser uma verdade é muito grande. É alta, mas nós não temos a grandeza dessa probabilidade, nós não temos a documentação. Se a família tiver. Se Essa tiver, semana eu registrei com o Sr. Pedro Adail, ele falando do, do, do Sr. Antônio Prado, e ele falou assim, foi um pai para nós. A gente comprava e acertava só no final do ano. É, comprava e estava na colheita. Na colheita. É, ele falou naquele assim: que no... que a, naquele tempo era assim. Né? Naquele é, tempo é, tinha muito zero. pouco dinheiro. Muito pouco é, dinheiro. O é, parque é, do, é é do município está muito relacionado com isso. Aí, por exemplo, o Alexandre Virela de Andrade, que é uma família paulistana, eles chegam de São Paulo para essa região para comprar uma grande propriedade de terra aqui, que é essa propriedade. Mas eles já tinham outras propriedades em Pedregulho e em alguns outros lugares haviam outras propriedades. Porque na verdade ele tinha seis filhos. É, e a verdadeira herança dele é quando ele começa a acreditar que ele tinha que deixar uma fazenda de grande porte para cada filho. Né? Então, além das fazendas que ele tinha para lá, ele tinha outras para cá. E o Antônio Prado já entra nesse município, nesse contexto. Né? É, e aí o que, que acontece? Nós temos como Marcos zero do município uma história muito intrigada entre Antônio Prado, Alexandre Vilela de Andrade, Dr. Luiz Rodrigues Nunes e toda a turma do TRP de Franca, né? a qual vários elementos dessa região faziam parte. Mas há uma divergência na política de Franca, na era do TRP, é onde os, os fazendeiros do lado de cá, os coronéis do lado de cá, os proprietários das grandes parcelas de terra do lado de cá, eles acreditavam piamente que o lado de lá era mais favorecido politicamente porque tinha mais representatividade do lado de lá. E eles começam a brigar, então, por essa representatividade. Ah, mas isso aqui é terra vazia, eles falavam, né? É, assim, não tem representatividade, terra vazia de representatividade, porque a produção era tão grande quanto a de lar, né? Mas era uma terra vazia de representação. E eles começam, então, a brigar por essa representação. É, e o que, que acontece nesse período? Há um grande racha no BNPF. TRT do quer dizer o quê, TRT era o Partido, partido do Republicano... republicano. É, partido Republicano, me falhou a memória agora. É paulista? É paulista, é paulista, paulista. Será que é paulista? É, Eu acho que era é paulista, paulista. Partido Republicano Paulista. Né? E há uma grande racha nesse partido, no sentido de que eles começam a discutir a posse do poder regional. De lá, de cá. E aí surge um grande fator para o paulistas Paulista, decisivo para o Cristal Paulista. O pessoal do lado de cá resolve criar uma vila. Uma vila verdadeiramente. Isso. Aí eles projetam, eles convocam o Dr. Luiz de Nunes, aí eles convocam Antônio Prado, Antônio Nunes braquinho e mais uma parcela de pessoas mais antigas e eles começam então a projetar um verdadeiro distrito projetado. É o então, nome de distrito, porque naquela época o distrito servia assim. Do nada, nós não, nós somos projetados. Nós somos feitos como projeto, com a intenção de populacionar isso aqui, e ter poder político. É, é uma cidade, uma uma cidade criada com um projeto. Nós nascemos numa cidade criada com um é, é? projeto. E é, é, Na época, nós fomos criados para ser um distrito projetado na cidade. cidade é. né? Então, aí o que, que acontece? Se nós tivermos um distrito reconhecido é, e projetado como uma população adequada, o nosso poder político Brigadinha de frente a frente É, seria direito a uma urna é. É, Em 1910 foi criado o distrito Porque o PRP elegeu o presidente da república Foi o primeiro presidente militar eleito o voto popular não, não. O, o, o Márcio, ele conhece também Reginaldo é. Sobre uma região que você não conhece de Arrita Jacuí Não, não Você nem viu falar o desemboque, o vocês já viram é, falar desse desemboque. É, mas ali é, perto de Sacramento. É perto de Sacramento. E também tem uma cidade que você já deve ter ouvido falar. Embiraci, que é mido dessa região todia. E ali em Biraci tem um lugar chamado Aterradinho. O Aterradinho era aonde passava a comitiva que fazia é, a levava, transportava as pedras, né, pedras preciosas, e Jacuí era um lugar de comércio na época, e ficou conhecida, a Rita vai ficar assim, eu não sabia, a primeira casa da moeda do Brasil é Jacuí, e Jacuí foi capital do Brasil por um dia, aqui pertinho, perto de São Sebastião do Paraíso, é um lugar muito bonito. O Márcio conhece essa história, né? Como o Zé Monta também, lá de Viraci, né? É, então, é. assim, são as tava... histórias que a gente ouve dizer, né? Ouve porque dizer, é... porque na verdade assim, o nosso foco é mais um estudo da história nossa local. Local né? aqui. É, a história vai passar É, porque aí assim, a gente vai percebendo que está tudo interligado é. Você tem que é. essa região, é o filho sede da cidade sangue de Franca. Né? Então assim, hoje, por exemplo, a gente tem um grande patrimônio histórico lá na cidade de Franca que é referente a esta localidade mas eu tenho também um grande patrimônio histórico aqui que é referente a aquele período e eu não dou o Márcio o Márcio tá? ó, ó, olha bem que encontro proveitoso esse nosso aqui de registro merece e receber de... como presente esse vídeo e depois ser guardado aqui, é ó, claro tá? eu, eu vou vai ficar tudo guardado o o, o, o Márcio isso aqui também é um desafio. Você já começou a sua fala falando para é, trazer material para pesquisa. E também você que está aí longe assistindo a gente, que é cristalece, é, dá um sinalzinho de vida aí e venha visitar e eu fazer tô, o registro eu visitar, aqui da história. No museu. É. A Rita está aí, a Rita. Ela abandonou em Cristais, é um e foi para Franca. Vamos falar que não é. é um grande museu, mas é um museu muito rico aqui. Então. Muito rico. Tá preservado Nós, vamos conhecer, um ah, nós rico. Vamos, vamos, um vamos conhecer um pouquinho lá do museu agora. Vamos entrar um pouquinho e vamos conhecer um pouquinho. O Rito. Vamos tomar água fervida ali para fazer um café e é. Pedro, eu Ah, um ele que é o dono é, do é, café. Um café. É, então eu tá.